Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou-vos mostrar como é que vocês podem potenciar o vosso bronzeado na foto ainda mais usando só aplicações de telemóvel e vou-vos mostrar uma dica para vocês ficarem bronzeadas mesmo não tendo um bronzeado. Há uns meses atrás eu publiquei esta foto e como vocês veem eu pareço bastante bronzeada mas como vocês estão a ver por aqui eu sou bastante branca, por isso eu vou vos ensinar o truque que eu usei para ficar com um tom mais bronzeado e vou usar fotos vossas para fazer este tutorial. Por isso, obrigada a toda a gente que me mandou as fotos e se vocês quiserem participar num próximo vídeo só precisam de mandar as vossas fotos para este e-mail que está a aparecer aqui. E é isso, se vocês quiserem saber como é que podem potenciar o vosso bronzeado usando aplicações de telemóvel de uma forma mesmo muito simples, é só continuar a assistir e espero que gostem. Vamos então começar pelas fotos da Mayara Como vocês conseguem ver pelas fotos, ela está com um bronze incrível e vamos tentar potenciar isso ainda mais O primeiro filtro que vou usar vai ser o T1 e agora vou adicionar menos 3 de exposição mas vou adicionar contraste para ficar o bronze mais sobressaído porque neste momento os pretos não estavam muito pretos estavam um bocado baços e assim o bronze já fica muito mais forte do que é na realidade Se vocês acharem que os pretos ainda não estão completamente pretos Podem ir ao filtro e reduzir um bocadinho. Agora o que podemos fazer é ir ao tipo de pele e colocar no menos 6 para dar um ar mais bronzeado. Este é um bom filtro se vocês tiverem já um bronze e quiserem potenciá-lo ainda mais. Agora vamos experimentar outro filtro com a maiara, o um menos forte. Vamos colocar então o A4, este filtro já é bastante laranja e já ajuda a transformar o bronze num bronze mais alaranjado. Agora vamos adicionar um bocadinho de temperatura e vamos ao contraste e vamos adicionar só para as cores persaírem um bocadinho mais. Se quiserem um bronze mais escuro, basta reduzir a exposição. Como vocês conseguem ver com estas duas fotos finais lado a lado, são filtros bastante diferentes e potenciam bronzeado de forma diferente, um mais intenso e outro menos, mas são as dois incríveis. Agora vamos passar para uma foto com um bronze mais claro. Vamos à foto da Vitória e vamos adicionar o filtro HB1. Eu estou a adicionar este filtro mais azulado para vos mostrar que é possível também usar filtros azuis para criar bronze e não é preciso ser só filtros com tons alaranjados. Vamos à exposição e vamos reduzir, vamos agora à shadow tint na cor laranja e vamos adicionar um bocadinho. Agora vamos experimentar outro filtro para o bronze ficar mais intenso. Vamos ao filtro a 6 mas neste caso eu vou reduzir o filtro para metade vou à exposição e vou reduzir para escurecer o bronze e vou ao contraste diminuir um bocadinho. Se vocês quiserem um bronze ainda mais forte, o que vocês podem fazer, e isto é um truque, é ir à highlight save e acionar um bocado. Vai aumentar o bronze porque vai reduzir o brilho da pele da vitória e se usarmos isto, acione um bocadinho de contraste para a foto ficar mais contrastada e não se perder. Ok, já vos ensinei a potencial bronzeado em peles já bronzeadas. E agora vou-vos ensinar o truque para parecer que tem pele bronzeada quando na verdade não tem. Vou então usar esta foto da Miriam. Vou adicionar o filtro A4, na exposição vamos reduzir, na saturação vou reduzir no menos 1, no highlight vou colocar mais 7 porque, como eu vos disse, reduz o brilho e fica mais bronze, na temperatura vou colocar mais 2, no skin tone mais 3 para dar um ar mais dourado e vou colocar também vinhetes, já agora porque fica sempre bem. E, como vocês conseguem ver com este filtro, a Miriam ficou com mais bronze porque a foto já tinha uns tons avermelhados, o que ajudou imenso na edição. Se repararem, o troco está aqui. A Miriam é mais branca que a Mayara e que a Vitória, mas como tinha uma luz frontal a incidir na cara, criava umas sombras naturais que lhe davam um ar mais bronzeado. Mas não é preciso ser uma luz avermelhada, por exemplo, na minha foto utilizei o flash e o flash também criou esses efeitos de bronze porque estava num sítio com pouca luz natural e a minha única fonte de luz era o flash, e pouca luz que estava a entrar no meu quarto, por isso criaram essas sombras naturais na minha cara que fizeram com que eu parecesse estar mais morena, mesmo antes da edição, por isso o truque é estarem iluminadas na vossa cara, mas não uma iluminação como a ring light. Não quero que a vossa cara esteja toda iluminada sem sombras nenhumas, eu quero criar sombras na vossa cara e essas sombras vão-vos dar uma espécie de contorno que vos vai fazer parecer muito mais bronzeadas do que vocês são na realidade. Espero vocês tenham gostado desta dica, por isso se vocês estiverem bronzeado ou não, podem sempre potenciar o vosso bronzeado ou colocar-vos com bronzeado, não há limites. Por isso espero que vocês tenham gostado e vemos amanhã.